E aí, me chamo Malus, Luquinha, Matheus, e bem-vindos a mais um programa do Zangado. Não. Então, hoje a gente vai falar sobre, an... é um variante sobre animes nostálgicos que a gente é, tem um carinho no coração. <coughs> é, o anime que eu vou falar é Medabots. o autor é o Horumarin, a direção de Tessai Okamura, estúdio B-Train é... e o um ano é de 1999. <música> Então, eu, o, que eu, o que eu praticamente eu, tenho a dizer sobre esse anime, é que realmente, assim, não era um anime, eu sei que não era um anime muito popular na época, mas de fato era um anime que eu gostava de assistir e tudo. E recentemente, eu reassistindo os primeiros episódios desse anime, eu tenho algumas coisas para falar. Coisas assim que eu fiquei meio... olhei assim rapaz, isso não está muito certo não, sabe? Mas eu gosto do anime, então assim, por exemplo, o, o anime ele está o tempo todo incentivando a questão da sociedade de consumo, ou seja, o garoto que não tem o, o MedaBuds, o garoto que não tem o Medibuts, que é o protagonista, ele é tratado simplesmente como um perdedor, simplesmente porque os pais não querem comprar o MedaBuds, não querem... Não não quer, não quer que ele tenha o brinquedo da hora, o brinquedo do momento. E fora que são animes de robôs, né? Ou seja, tem elementos de animes de mecha, como o Ganda. E assim, a graça do de animes com o Ganda é justamente que os robôs são grandes, né? <risos> Só que não, em Medavan os robôs são menores que os caras. O próprio Metabut do, do protagonista, que é o Medabi, ele realmente é um personagem bem legal e Eu acredito que ele é legal porque como o protagonista é chato, e ele é chato com o protagonista, ele acaba sendo legal Bom pessoal, tem um anime que eu sou apaixonado por ele, que é um anime extremamente no nostálgico, que eu guardei no coração com muito carinho Que é o, o anime Digimon lançado pela Toei Animation lá pelo final da década de 90 e lançado aqui no Brasil se não me falha a memória 2000 ou 2001 não é isso. Então assim é um anime pessoal que acho que quando eu acompanhei ele ia ter meus 12 anos, sei 12 e 11, não sei exatamente eu não lembro. Mas é um foi um anime realmente marcante acho que tem momentos absurdamente lindos nesse nesse anime embora ele seja a gente sabe no sabe, sobre do que é um anime feito para criança com todos os problemas de dinheiro que a gente Imagina encontrar nesse tipo de anime, mas que com momentos incríveis. Para começar, gente, a passagem da da faixa de uma música chamada é, Digimon Brave Heart, que é justamente aquela faixa onde vai existir a evolução, a desevolução dos Digimons. Então, toda vez que aquilo toca, velho, caralho, velho, é muito foda. É, além disso tudo, a gente cria um uma apego muito grande. Não sei se, se vocês acompanharam esse anime sem ter um mesmo, mas eu mesmo senti isso. Que eu tinha uma, um carinho muito grande por um dos personagens, que era um do Digimon, do Tai, que era o Agumon. Então, assim, pouco tempo depois, acho que 2017, Douglas, 2016, saiu o Digimon Adventure, uma, uma releitura, um remake. Cara, e foi foda ver o Agumon novo. Foi tipo, aquele negócio, sabe, de suar o olho quando você vê. Ele evoluindo pela primeira vez e saindo quebra-pau com os outros Digimon. É, o Digimon ele tem uma abertura incrível. A primeira abertura, essa abertura. Macanda. A original, só que a gente não, não, pela primeira vez que a gente viu o Digimon, a gente não viu essa abertura, a gente viu essa. Que coisa absurda. Que é justamente... A abertura da Angélica cantando Digimon com o Chapéu do Seu Madruga O anime que eu falava, esse é o um anime do que passou muito do de Maniquí desde 2000 e na época de 2002, que é o Tenchimuyo <música> E tão confusa que ela passa sem se sentir. Os dias são horas. De... O autor é o Itoshi Okuda. A direção é do Hiroshi Negishi. E o estúdio é o Anime International Company. O ano foi de 95. é comecei a este Para quem não conhece, para quem não pegou o Band Kids, é já de um é, que é história. Porque um titulo, só que um pouco mais leve e um pouco mais certa, um pouco mais centrada vamos lá, a história é um carinha que morava na montanha com seu pai e seu avô sua mãe tem morrido e de repente do nada ele tá lá voltando escala, da escola, o que acontece? Cai duas naves na casa dele de um do nada na montanha uma nave é de uma pirata espacial e a outra é de uma policial que está atrás dela resumindo a história, no final do episódio as duas começam a morar com ele e depois disso aí até o teste vai aparecendo mais mais mulheres com o seu arém. sendo que o cara, sendo que o principal é legal ou me tem uma opção legal ele não é aquele cara mitarado que nem o carinha é de DXD e nem Buda Mole que nem o carinha é de Tulawee Hu porque eu falo ele? porque o carinha é chato é o Buda Mole não, é sério, é Buda Mole porque ele nem decide se, se fica com a, com a menina que ele gosta, que é a a de do que eu esqueci que ele diz que ama desde o primeiro episódio ou se fica com todas, ele não decide ele é bunda mole por isso e foi aqui em questão de ação é, o testemunho tem uma parte que eles vão pro espaço e pega até um pouco de, da essência de Star Wars que tem até a luta de sábio de luz semelhantes e isso é legal, gostei muito não vou mentir então o testemunho é aquele famoso primeiro ente da sua vida que passa no banho de kids é que passou aí duas, às quatro da tarde em Eu horário, frente, né? passou às quatro da tarde um monte de que está assistindo um monte de mulher tomando banho oi, o que estou fazendo aqui agora? Então pessoal, é, falamos aqui de animes nostálgicos que de vez em quando são animes que de vez em quando a gente dá uma, dá, dá uma bizoiada né, de novo, né? Pra ver, eita, esse episódio, eita, vou assistir aqui só um pouquinho, só pra.. Uhum. Né. Então assim, são animes que, por mais a assim, crítica que a gente tenha agora na nossa idade adulta, parece que na nossa infância a gente já é, é, é, na nossa Eu infância era o que tinha e a gente ia, amava e a gente ama até hoje. Então pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, curtam, se inscrevam, curtam e se inscrevam, dá um tapas nesses cabos aqui, e siga aí, de redes é, siga aí. e olha, é... Sim, eu... em especial o nosso Twitter e o nosso Instagram que a gente tá passando por algumas mudanças e tá sendo postada muita coisa legal, principalmente no Instagram, Twitter, é. né? o Twitter mais ou menos, mas é. no Instagram... Twitter, né? Que a gente tá aprendendo, tá né? Tá aprendendo. Tá aprendendo. Mas não é difícil, então, então, por favor, siga a gente nas nossas redes sociais que tá ficando bem bacana. Né? Coisas, tem conteúdo exclusivo lá. Então, é isso aí. Tchau. É Tchau. Uh! quem Você ia falar alguma coisa? Eu ia falar. Doiguinha, defina um o mundo da bola. mas você definiu perfeitamente. Né? É isso que eu disse, velho. Não, não é gato é. não, pô. É massa, pô. Então sei, vamos gato também. É. Além disso, eu, além disso, eu, eu, na época eu até gostava, mas hoje eu percebi que o protagonista não tem nenhum carisma. Puta merda, eu tô só escolhendo Quer dizer, é sério que tu quer falar desse anime? Aí? <risos> não, fala de um pode me preocupar, velho. Sei lá, velho. Pouquinho. Aqui é anime nostálgico. Não é propriamente anime que nós é atualmente gostamos. Não, de mas ele fala que é, que tem um anime que ele tem um carinho grande. É, mas... É, mas... mas é aquela coisa, eu estou retratando os problemas do anime. Mas, <risos> mas é um anime que eu, que eu gostava é. quando era criança. Eu descobri que tem uma teoria que existe dos 15 anos. Hum. É. Que se você assistir algo com, antes dos 15 anos e gostar, se assistir hoje e não gostar É porque aquela coisa era ruim